Começamos mais uma temporada do mundo empreendedor e a primeira parada é no país que é o berço do renascimento e também da boa comida, a Itália. E mais especificamente aqui em Turim, a gente veio entrevistar a Lilian, uma empreendedora que foi moradora de rua, venceu várias dificuldades, abriu seu negócio aqui na Itália e tem obtido enorme sucesso. Se você tem interesse em conhecer mais, confere aí. A Itália possui mais de 60 milhões de habitantes, dentre os quais cerca de 43 mil são brasileiros. Aqui em Turim, vivem cerca de 2.700 desses brasileiros. O país é a terceira maior economia da zona do euro, porém vem passando por momentos de estagnação econômica e começa a dar mostras de uma retomada no crescimento neste ano de 2019. Eu nem imaginava tanto que eu um dia seria Lilian Buffet. No começo era mais uma criança com as outras crianças na rua que a gente ficava, como é que se diz, babando as vitrines da, da loja e. e sonhando. E eu dizia para eles, ó, oh, quando eu for grande, eu vou ter uma loja, vou vender muitos doces coloridos, muitas bebidas, refrigerantes, vocês podem entrar e comer. Agora, com 38 anos, eu tenho, como é que se diz, eu faço essas comidas coloridas e tenho essas bebidas, esses refrigerantes, elas, as crianças, elas não estão aqui porque era no Brasil, mas eu faço esse trabalho de levar comida para os moradores de rua. Eu trabalhava antes num call center, né? Aí eu tava numa parada do ônibus, tinha uma trans brasileira, né? Uma, uma menina super legal, muito agitada conversando porque ela chegou aqui há pouco tempo, ela queria comer comida brasileira. Eu não sei por quê. Ela conversou desesperada e veio de mim Ah, se eu quiser, eu faço. Porque ela falou de quentinhas e eu nem sabia que, tanto que era quentinha. Aí eu peguei, fui, é, procurei na internet quentinha, olhei, fiz o feijão, fiz o arroz, fiz um manjar branco, né? E bom, eu sei que dali começou a, a crescer e ela me chamava Lilian Buffet porque ela disse que era um buffet, porque tinha o um primeiro, segundo, a carne, o doce, a bebida e, e aí elas começaram, oh Lilian Buffet, ela me ligava, oh Lilian Buffet, o que é que tem hoje? E aí começou, eu fazendo em casa sem ter muita noção aonde me levaria Foi há quantos aonde? anos isso? 2007 2007, já Foi vão sete. aí 12 anos essa sim. Trajetória. sim. E quais foram as principais dificuldades assim, de começar? Assim? Você começou atendendo uma necessidade, depois começou a crescer e quais foram os desafios nessa trajetória? Então, no começo foi mais assim, uma quase tipo uma brincadeira, porque eu não imaginava. Brincadeira também com necessidade, porque você faz, porque você trabalha para ganhar. Aí você trabalhava no call center e no horário vago fazia isso? Fazia isso, foi. sim. E eu não imaginava que as demandas seriam tão grande que do, não só do, das quentinhas, mas também dos salgados, dos doces e bom. Quando eu comecei a dizer assim, não espera, aqui em casa tá pequeno, porque a outra casa que a gente morava é... A cozinha era um ovo, uma coisa incrível. Eu tenho que me legalizar, porque tudo isso em casa eu não posso. E ali, guarda, ali que começou os, como é que se diz, os pesadelos porque hum, primeiro você tem que ter para você para você ter um empréstimo numa banca você tem que ter a loja para você ter a loja você tem que ter dinheiro <risos> aí como você faz ter dinheiro se você não tem a loja como você tem a loja sabe ficava tipo um cachorro querendo pegar o o próprio rabo para você poder chegar a, a ter o um negócio é uma burocracia que você tem Quer dizer assim, não é difícil, mas você tem que saber onde é que vai. Por exemplo assim, eu quero abrir uma empresa, a primeira coisa que eu faço. Que tipo de empresa é? É alimentar? Ah, então tem que fazer um curso de administração de alimento e bebida. E é a Catitipi. Terminou isso, o que é que eu faço? Tem que ir na Câmara do Comércio. Tem que me inscrever lá. Aí você paga 80 euros. Isso 10 anos faz. Agora eu não sei quanto é que é. Você paga 10 euros para ser inscrita. Depois, com esse papel, com esse documento da sua administração em bebanda, e com a Câmara do Comércio, aí você vai, abre a parte, a, o seu o CNPJ da, da empresa. Depois que você abriu, pegou esse, aí você vai procurar o local. Aí depois disso você tem que levar na prefeitura, para a prefeitura é analisar. E a ASLA, que é a... como é que se diz em português? É a Polícia de Higiene. Anvisa. Anvisa, bravo. Aí ele tem que ver se tá tudo a norma, tudo. Depois que você tem isso, aí você diz assim, viva, posso abrir minha loja? Eu queria começar com os bolos artísticos com parte americana, e isso naquele tempo era coisa nova, ó oh, senhora, isso aqui não vai dar certo não, é um plano, eu tive que fazer um plano tudo, mostrei, mas e meus clientes eram somente brasileiro então era muito limitado. Aí eu dizia assim, poxa, assim, os italianos dizem que é muito doce, então eu tenho que ficar com brasileiro e só eu era brasileiro, era uma coisa pequena, limitada, e isso era tudo fatores que me prejudicavam, porque eu queria, Abri uma loja, eu queria fazer as coisas, mas só que... Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos provar. E vamos para os italianos, vamos lá ver. Aí eu usava o aniversário dos meus filhos como caviar, no senso. Eles fazia festa, eu convidava toda a turma italiana. Fazia aquela mega festa brasileira com painel, com balão, com tudo. E eles provavam, comia e dizia assim, poxa, que legal que é isso, ah, uma surpresa de uva, ah, é um brigadeiro. Aí eu dizia assim, ó, oh, eu faço isso, né? Assim. Ah, Aí o que, é que eu fazia? Eu dizia assim, ah, então, eu quero chegar na minha meta. Eu pegava, preparava uns pratinho com doce, salgado de bolo e levava nos bares, lá perto de casa. Ah, olha, meu filho, foi aniversário, prova isso aqui. Aí você foi apresentando o seu, o seu Presen... trabalho. É, eu faço isso, eu faço, aí começava. Aí dali conversando, aí bom, eles gostavam e agora eu tenho que fornecer que mais de mil salgados, mais de dois mil, não sei. Nesse momento você já tinha é, percebido que o negócio poderia ser promissor e abrindo mão, aberto mão da, do seu trabalho no call center? Sim. Aí eu deixei, por causa que eu não conseguia, porque graças a Deus eu consenhava de... o almoço, foi o lanche tem aquela que comia também à tarde e à noite. E também a parte dos bares. E eu comecei também a sair nos jornais e eu não podia isso, porque eu, eu tinha uma parte, mas ainda não era totalmente legal. Não, né? não era formal, Não era formal. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer isso formal. Aí o que é que eu fiz? Eu fui no banco de novo, mostrei pra ele, assim, olha aquilo que eu ganho. Aí ela falou assim, eu tô vendo que aqui entra dinheiro, mas só que não é legal <risos> e você não pode. Aí ficou aquela coisa muito, sabe, quase impossível de conseguir. Eu, assim, ó, parada, eu não vou ficar parada porque eu preciso de dinheiro. Aí eu conheci um dentista, né, o André Prison. Ele via meu trabalho e fez, bom, eu fazemos assim, a gente abre a loja e investe em você. Eu te dou o capital e você é a mão de obra. Quando a gente chegou naquela parte que você está com dinheiro, encontrou o local, aí vem uma outra burocracia. Aí tem que ver o perâmetro, você tem que dizer onde é que você vai colocar a geladeira, onde é que colocar isso. E praticamente eu deveria começar tudo de novo para procurar um outro local. Aí eu fiz, não, eu vou dar uma pausa, vou ficar fazendo... É, viagem, ensinando, aí você descobre que a região Piamonte, não somente no Piamonte, em toda a Itália, ele dá um empréstimo para você, sem juros, para empreendedores que querem começar isso, dizer assim, meu Deus, que eu não sabia antes, isso é a coisa que você, quando você não se informa, então, quando você quer fazer as coisas tudo... Eu, mas eu precisava fazer tudo rápido, porque eu saía em televisão, saia um monte de coisa. Às vezes eu parecia uma, uma traficante de bolo, sabe? Eu pegava o bolo assim, ou toma, num parque, numa coisa, toma, pega o dinheiro, dá o bolo. Isso eu não podia mais. E principalmente aqui, eu moro ali da frente e tem uma fiscalização. Mas existe, é, por exemplo, assim, a FINPiamonte, que é um financiamento aqui no Piamonte, né? Que eles emprestam dinheiro pra você e você paga. Então, às vezes, eu pedi 15 mil, daqui a quando você devolve os 15 mil. Sem juros. Sem juros, sem nada. Ué, assim. maravilha. Sim, eles ajudam. A jornada de trabalho é semelhante à do Brasil, com 8 horas diárias de trabalho e 4 horas aos sábados. Aqui também tem um formato de trabalho part-time onde toda a relação de tempo e salário é negociada entre o empregado e o empregador. E em função dessa liberdade, não existe uma regra para definição do salário mínimo. Uma dessas dificuldades foi, e a outra também que eu tive que fazer um curso para suministrar alimento e bebidas e também de Acatitipi. Porque é o higiene, para você saber como. Esse foi fácil, porque você vai, aqui você faz três meses, você ganha esse atestado, que vale toda a Europa, e de três em três anos você renova. Então é um atestado para que você tenha competências para fornecer no ramo de alimentação, é isso? Alimentação e bebidas, sim. Que você possa, eu posso preparar, eu posso vender, fazer aquilo que eu faço. Você tem que ter essa autorização e você tem que saber também para poder separar, por exemplo, assim, uma pessoa celíaca. Você não pode cortar a faca de uma pessoa celíaca com uma pessoa normal, porque Sim. pode dar problema. Aí isso tudo eles te ensina não somente nessa parte, mas na parte também do marketing. Aí, bom, beleza, você aí, eu tá, eu o certificado, agora vai ser fácil. Vou na banca, não basta. E tem esse Fipiamonte. Né? que você vai lá, mas você tem que levar para ele já o plano de tudo aquilo que você quer. Você tem que levar o preço da, da batedeira, da geladeira, da, da loja, daquilo que você quer vender. Turim é uma cidade que se destaca na Itália. Nela está instalada a sede da Fiat e uma das universidades mais antigas da Itália, a Universidade de Turim. Essa universidade é muito relevante na produção de tecnologia e o incentivo ao empreendedorismo. Sua incubadora de negócios e transferência de tecnologia, a 2i3t, realiza diversos cursos de formação e promoção do trabalho em rede entre as pequenas e médias empresas, startups e projetos empresariais. Então, o buffet agora está muito moderno. Antes, por exemplo, assim, era era muito assim uma coisa muito um contato, muito direto. Agora é mais pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Está muito, muito, muito moderno você, por exemplo, assim, vai... Ne... e muito cômodo também, por exemplo, se você tá no, tua... no teu escritório, você vai se casar daqui a dois meses, você tá lá, tem aquele momento, eu tô com a telecâmera mostrando o local, você olha o local, não prova no começo, mas você vê os pratos já prontos, daquilo que pode ser, e vai muito bem, por causa que, sabe, como no Brasil, dinheiro para comer, para festa, todo mundo tem, todo mundo gosta. E quando faz, faz, quer, quer fazer bem. Porque eu vejo muitos e muitos me perguntam, me mandam mensagem no, no Instagram ou no outro, perguntando sempre, ó, oh, Lilia como é que eu faço para me legalizar, para poder vir na Itália, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo... Aí eu dou esses conselhos, né, que tem que fazer, dependendo da, do ramo que a pessoa faz, mas eu não tenho um documento, né, porque aqui para ter documento tem só casando, ou então, quando você entra no fluxo, que aqui na Itália se chama sanatória, que uma, duas vezes no ano, eles dão a abertura, que eu empresa posso, é, como é que se diz em português, eu posso contratar, um colaborador que não seja na Itália que não seja legalizado de outro país por exemplo assim, eu posso contratar é, Paulo que mora no Rio de Janeiro e ele faz flores de açúcar belíssimas né aí eu pego chamo ele aí eu digo assim ó, ele vai trabalhar para mim eu vou lá mas eu tenho que garantir ele que eu vou dar o dinheiro para ele que ele vai poder alugar uma casa ele vai poder viver tá que Eu não tem que dar um trazer para ele mas ele vai ter condições de ter uma casa onde ficar é por casamento, por trabalho, por estudo, por, por motivo religioso e qual mais? E por motivo de saúde: se você tem alguma coisa, tem que fazer é, alguma operação, alguma coisa que no outro país não tem, você tem que fazer aqui, aí eles te dá, Mas só que sempre tem aquele tempo e você não tem no, um desses, é. É terrível, é como você estivesse trabalhando, botando tudo dentro daquele saco, mas aquele saco tem um furo, sabe? Aí fica andando e você não... Não sustenta. Não sustenta. E muitos brasileiros erram vindo pra cá sem ver essa segurança do visto. Aí eles trabalham, trabalham, trabalham, deixam tudo. Aí depois chega numa situação né, que você não tem... Você tem uma coisa assim... Um produto bom. Né, uma mão de obra boa, mas só que a pessoa não pode porque, primeiro, não está no fluxo. Segundo, você já está aqui há muito tempo e não tem. Se o fluxo abrir hoje, você diga assim, eu quero você, mas você não pode, porque você está há muito tempo, você tem que estar tá lá no Brasil, tá entendendo? E tem muitos que deixa tudo vem para cá, mas esquece essa parte que é mais importante, que é o visto. Porque sem o visto aqui, menino, é. É complexo, né? Na ilegalidade ninguém se sustenta, né? Não. Quais seriam os desafios para o seu crescimento né, enquanto empresa pros próximos anos aqui? O momento do desafio é por causa dessa. Tal dessa crise que as pessoas falam. Que aqui é... também? Aqui também. Aqui principalmente. Só que, por exemplo, assim, a diferença do, do Brasil passar uma crise e do europeu passar a crise, o Brasil tinha crise, eles festejam como isso. Esse... Aqui não, aqui ele tem crise, eles têm o dinheiro, o que é que eles fazem? Eles não compram nada, fica parado. Aí o que é que faz? Como o dinheiro tá parado, aí é normal que o comércio para. Aí parece que tem, que, que tem essa crise, mas quando eles dizem assim, não, poxa, já faz duas semanas que eu não fui no restaurante, vamos, eu moro no centro, se você vem em semana, tá tudo cheio, para o um restaurante você não tem vaga, aqui a gente fala assim, poxa, que crise, eu mesmo falo, porque eu vejo quantas as pessoas pedem, faz festa e o tipo de festa que eles fazem. Então, o problema aqui é que ele tem, eles tendo medo, eles não investem a comprar coisas, a fazer as coisas, mas é de poder, como é que se diz, manejar essa situação, desse medo, dessa, dessa crise. Aí, o que é que você faz? Você colabora com outras pessoas do mesmo mesmo ramo. Por exemplo, assim, como agora eu não tenho a loja é física, Aí tem um, por exemplo, assim, tem o José que ele tem, um Catrini também, ele tem um laboratório, aí a gente divide. Eu uso o laboratório dele, aí em vez dele pagar 500, ele paga 250, eu pago 250, aí isso já é uma coisa que ajuda até um pouco essa pesquisa essa nuvem de medo de poder gastar, de poder fazer e você se manter ali, sabe? Aí você tem que inventar alguma coisa, aí você inventa curso... Faz parcerias, curso. né? Como é isso? Sim, aí você inventa curso, faz parcerias, por exemplo, assim, tem lojas que vendem produtos de, de doce, essas coisas, aí você vai lá e assim, pronto, faz assim. É, eu venho aqui, faço um curso, aí o que acontece? Eu recebo o meu curso e ela ganha porque as pessoas compram aqueles produtos para levar para casa, para fazer aquele bolo, para fazer aquela aquele doce, para fazer aquele bonequinho, tá entendendo? Assim você vai como é que se diz subir na escada, de degrau e pelo menos se segurando para essa essa nuvem um pouco de medo dessa crise que que aqui é tem mais um momento aqui tá, tá desafiador. Assim, tá. Então tá aí semelhante ao Brasil também, é bem por aí. Sim, tá semelhante ao Brasil, só que a, a única coisa que, por exemplo, assim, no Brasil é assim: se tá uma crise, a pessoa é, tá na perde tudo, aí não tem nada. Aqui é, você ainda tem algumas chances, sabe? Por exemplo, assim, quando tá nessa situação, aí você tem ofícios, né? Ofícios que você vai e abaixa um pouco a, o imposto tá entendendo? aí tem por exemplo se você tem dívidas aí tem um lugar onde você vai porque você não vendeu bem aí você tem os fornecedores de pagar aqueles encontram um modo de te ajudar de vir encontro para você sabe você não anda e nem você fica ali boiando tá entendendo? lá no Brasil quando uma, uma firma tá em assim em situações é, críticas econômicas Aí não começa a pagar uma coisa, o fornecedor, aí pronto, aí fecha tudo. Eles não dão assim, tipo, uma. uma ver um modo de uma oportunidade, porque se aquele tá parado, ele nunca vai conseguir te pagar. Então, você tem que ver um modo de poder ajudar e de diminuir um pouco a coisa e fazer um, uma colaboração que ele tá bem, porque se o, o vendedor tá bem, o fornecedor também. Tá o Brasil é um pouco. Ah, não pagou? Não te forneça, sabe? Tipo assim, não dá umas oportunidades, um modo, um plano de entrada que esteja bom para os dois. Aí essa é a, a diferença. Legal. E se tivesse que deixar uma dica para quem quer fazer uma trajetória semelhante à sua e vir para cá, empreender e tentar a vida aqui na Europa? Mais especificamente na Itália, dentro desse aprendizado que você teve, esses tropeços e desafios que você teve que superar, qual que seria a grande dica, assim, para uma pessoa que está vindo para cá com gasto total para empreender por aqui? Primeiro, ter documento. A primeira coisa é de ver, de conseguir o documento. E segundo, fazer aqueles passos que é os importantes. Dependendo, da, por exemplo, assim, das coisas que você vai, como é que se diz, você vai vender, você tem o curso, ou certas coisas que você tem que fazer regularmente da lei, ou aqui, ou na Alemanha, porque a Alemanha também é uma, um país onde eu trabalho também, faço as coisas também lá. E não tem medo, porque se você tem medo, por exemplo, se eu tivesse medo que os italianos não iam gostar dos bolos decorados, hoje na televisão só, só passa isso, você só vê isso. Eu não ia chegar aqui. Você vai, se joga, não espera pra ninguém. E a coisa principal, que muitos brasileiros erram, quando vem aqui, eles querem ganhar, sabe? Porque eles gastaram pra vir pra cá. Quando bota a mão na massa, eles querem ganhar. Não. Você tem que investir, mesmo com nada. Eu não tinha nada, mas eu investia para assim: ah, hoje eu vou fazer um bolo pra mim, eu vi uma visita, ficou dois pedaços, Ah, eu vou levar para a vizinha de baixo, eu vou levar ali pro bar. Eu digo, olha, prova, é brasileiro. Olha, eu faço se você precisar. Tá entendendo? Às vezes é, ó eu faço gráfica, ah, mas eu só faço somente se paga. Mas no momento, se a pessoa não conhece teu trabalho, aí eu faço pra você ver. Porque se ele vê, as outras pessoas vão ver, então tem que investir. E mesmo com nada, se consegue investir, deve somente encontrar aquele momento que você está fazendo pra você, porque comer você tem que comer, escrever, por exemplo, você tá ali na rede social, você está na rede social escrevendo, postando alguma coisa, então em vez de eu postar pra mim, eu posto para Paulo, tá entendendo? Aí assim o Paulo ganha, as pessoas ver e foi eu que fiz. Essa é a coisa primeira, que é investir. O meu trabalho eu gosto porque eu me divirto com ele, sabe? É uma coisa que me faz viver, me faz... E as coisas que antes eu não tinha então, e principalmente eu que passava fome eu brinco com uma, com um alimento, eu tô ali é, jogando com ele, sabe colorando e fazendo aquilo que eu quero e fazendo as outras pessoas felizes que naquele momento, quando ver aquele bolo uau, aí chora de emoção e tudo isso é uma coisa, se você faz com amor primeiramente e não pensar em dinheiro no momento né é... aí você cresce você cresce e depois o dinheiro vem e vem no modo consistente, sabe? Porque se é, ah, eu quero ganhar logo... Eu vou complementar sua sua resposta, se me permite, Sim. com algo que eu percebi em você, que você fez na sua trajetória, o brilho no olho. O brilho, ah. o brilho no seu olho quando você tá falando do seu negócio é algo que quem empreendedor consegue identificar, você vê quando o cara tá falando assim com o prazer <risos> do negócio, ter vencido as dificuldades e conquistado o que conquistou. Parabéns! Obrigado por, por conceder esse bate-papo aqui, por nos receber desde o início, desde o primeiro contato. Foi super agradável. Parabéns pela sua história. É, tem algumas coisas, né, alguns privilégios na vida, assim, né, que, que caem do céu pra gente. E um desses é essa função minha, essa oportunidade de conhecer pessoas no mundo afora. Pessoas que têm histórias fantásticas, que superaram de desafios, né, empreender, a gente sabe que é super difícil. Então acho que você já conquistou sua vitória e vai, vai conquistar ainda mais daqui pra frente. Muito obrigado.